Pessoas elas são reprimidas é, psicologicamente por essa agressão que existe no país. Então a gente, nós corremos riscos de vida para mostrar o nosso afeto. E isso com certeza traz depressão, Eu sou Valmir, é, sou representante da CUT, que no Conselho Nacional é, contra a Discriminação LGBT, é, sou professor do ensino básico, ensino médio do estado de São Paulo, professor efetivo de língua portuguesa. E tenho coordenado o coletivo da PES, LGBT, assim como fui coordenador até alguns meses atrás do coletivo LGBT da CUT de São Paulo. Eu defendo, tenho defendido a questão LGBT porque nós achamos, eu acho que é importante nós garantirmos na sociedade o que. É, eu, e todos têm direito, ou seja, nós pagamos impostos, nós somos é, cidadãos e cidadã, como qualquer uma pessoa aqui nessa, na, na, no país e nós não temos nossos direitos respeitados, né? além de que nós temos um avanço é, gigantesco da, da questão é, é, religiosa é, e dos, dos conservadores desse país, então as pessoas acabam é, fazendo com que uma, uma grande massa de pessoas que é a comunidade LGBT aqui nesse país tem que seguir as regras religiosas, outros conservadores, tanto do país como do mundo. Então, a nossa luta tem sido é, contra esse tipo de, de sociedade que está sendo pregada nos países como é, escola sem partido, como é, o conceito de família. Então, a nossa luta é porque as pessoas sejam livres para viver. <música>